Graça e paz seja com todos os irmãos, é com grande temor e alegria também que estamos mais uma vez aqui para liberar um estudo dessa noite. Que todos sejam bem abençoados pelo Senhor, pelo Espírito e possamos abrir nosso coração para receber aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Antes de iniciarmos gostaria de orar e entregar esse momento no controle de Deus. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua infinita graça e misericórdia que Tu nos concedes e podermos aqui, Senhor, com saúde com a Tua graça, liberar aquilo que Tu tens nos concedido. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para recebermos e entendermos a Tua revelação sobre tudo aquilo que Tu tens preparado para o Teu povo. Nós colocamos, Senhor, esses momentos diante de Ti e coloca a minha vida diante de Ti. E peço, Senhor, que Tu nos guardes agora em todas as áreas, em nome de Jesus. Queridos, fim de semana retrasado, tivemos um evento que, eu creio, marcou o divisor de águas para a nossa igreja aqui sobre o avivamento, sobre tudo aquilo que nós temos aprendido e aquilo que Deus nos mostrou durante esse final de semana, neste avivamento mas nós temos que entender com mais profundidade tudo aquilo que representa um avivamento como esse e o que isso significa para as nossas vidas e o que, que Jesus já tinha alertado de antemão para os discípulos o que significa verdadeiramente um avivamento nas nossas vidas, um arrependimento, uma genuína entrega para a igreja. E o que o Senhor nos dá hoje, e é com grande temor que eu estou aqui para liberar isso, através de uma revelação e um entendimento que Deus nos concedeu. Todos sabem que Jesus falava muitas vezes em parábolas e ele deu muitos exemplos em parábolas para o seu povo, para os discípulos, para a igreja. E nós temos que entender o que, que essas, algumas dessas parábolas significam para a nossa vida e para a igreja hoje. Quero meditar com todos vocês, com todos aqueles que nos ouvem, Sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E o que, que isso simboliza para nós hoje, como cristãos, como igreja, como membros do corpo de Cristo? E quero abrir o livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do verso 3 Aonde nos fala Da ovelha perdida E diz assim a palavra do Senhor Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto As 99 e vai em busca Da que se perdeu Até encontrá-la E achando-a põe-na põe Sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento uma das coisas que sempre falo nós precisamos buscar nas entrelinhas, aquilo que muitas vezes não está escrito. O que, que Jesus quer ministrar sobre esse tema, sobre as parábolas. Nós temos muitas parábolas a palavra, mas hoje nós especificamente nós vamos meditar apenas nessas três aqui. A ovelha perdida diz aqui que um homem tinha cem ovelhas e uma se perdeu, um por cento, um por precisamos gravar essa quantidade que Jesus mostra nas parábolas, essa ovelha ela estava no aprisco, ela estava junto com todas as outras ovelhas, ela estava guardada, mas por alguma razão, ela se desmembrou do corpo, se desmembrou dos, daqueles que estavam junto com ela e se perdeu. Então uma coisa que nós precisamos compreender, essa ovelha simboliza alguém, um crente, alguém dentro da igreja. E essa ovelha, ela estava perdida. Ela sabia que estava perdida, mas ela não tinha consciência de como retornar. E esse é um ponto importante nos detalhes que nós precisamos buscar. Diz aqui que um homem tinha essas ovelhas e quem cuidava de ovelhas era pastor. E o pastor foi atrás da ovelha perdida, deixando as 99 no aprisco. Deixando as 99 no deserto, como diz aqui. Não significa aquele deserto de dunas de areia. Mas, naquele lugar aonde ele estava ausente agora. Porque ele foi atrás daquela ovelha perdida. E isso, precisamos tentar entender a, a situação dessa ovelha. Com certeza, quando chegou no final do dia, o início da noite, a escuridão os lobos rugindo, o leão rugindo, os lobos uivando em volta dela. Com certeza ela deve ter ficado muito apavorada, desesperadamente buscando apoio, buscando socorro, buscando novamente a sua congregação, aonde ela estava guardada no meio do rebanho, mas ela estava perdida. Então nós temos que trazer... Tentar entender o que que na verdade, na realidade da igreja, como o corpo de Cristo, quem simboliza essa ovelha? Com certeza, essa ovelha era alguém, era um crente, que já viveu no aprisco, que já viveu na comunhão, que já estava unida no corpo. Mas por alguma razão ela achou que aquele lugar não era tão interessante, que ali tinha muitos problemas, muitos defeitos, ou talvez aquilo ali ela queria desbravar novos horizontes, novos lugares. E ela foi procurar um outro pasto. Talvez seja isso. Quantos hoje que estão dentro do corpo de Cristo, por alguma razão, se desviam e vão procurar outros lugares? achando que vão encontrar alguma coisa muito melhor. Quando isso é uma direção de Deus, do Espírito, amém, tudo certo. Mas quando isso é uma curiosidade da alma, algo do ego é um terrível perigo. Veja bem, naqueles documentários que a gente vê sobre a África, sobre os rebanhos de búfalas, quando os leões... Querem atacar. Qual é o procedimento que eles tomam? Eles não vão atacar um sozinho. Um leão sozinho atacar o, o chefe da manada. O búfalo alfa. Eles se reúnem em vários leões. Fazem um monte de barulho. Fazem a manada correr. Ou então pelo menos aquele mais fraquinho. Aquele mais inocente e ignorante acaba se separando do grupo e cai em campo aberto. Neste momento ele já está morto, porque é tudo que o inimigo quer, é separar alguém da comunhão, porque ele conseguindo separar alguém da comunhão, é muito fácil de destruir essa pessoa, de destruir essa cre esse crente. E a palavra diz bem claro. Em 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como o leão que ruge. Procurando alguém para devorar. E a palavra mostra bem claro. Que é o pastor da ovelha que vai atrás da ovelha, mas vamos olhar uma coisa aqui, o pastor da ovelha não é apenas aquele líder designado o pastor ministerial da igreja, o líder da igreja, todos nós somos pastores, cada um seja homem seja mulher, todos nós que estamos no corpo de Cristo somos pastores, cuidamos dos nossos irmãos, Fazemos parte desse grupo, dessa comunhão, desse corpo. Então isso não é uma incumbência específica apenas de uma pessoa. Isso é uma incumbência de todos nós. De observarmos, quando estamos no culto, quando estamos na comunhão. De observar quem está faltando. Quem normalmente vinha e quem deixou de vir. E por que, que deixou de vir? Procurar saber aonde que anda, por, o que, que está acontecendo isso é vida de corpo porque essa ovelha ela quer desesperadamente voltar para a comunhão mas ela não sabe como voltar mas ela sabe que está perdida e ela precisa que alguém vá atrás dela mostrar o caminho de volta porque muitos estão perdidos hoje em doutrinas estão perdidos em todas as coisas que o mundo oferece e isso é um terrível perigo por que que tem tantos cristãos hoje crentes apostatando e lembrando aqui essa é a palavra chave lembrando aqui que nos últimos dias Jesus avisou e Paulo avisou também nos últimos dias apostatarão da fé e muitas vezes não é apenas apostatar da fé por uma opção própria, um desejo próprio, mas é por uma circunstância, essa ovelha saiu do rebanho, talvez apenas por uma curiosidade, por um descuido e ela se perdeu do rebanho e ela quer voltar, tem, e segunda parábola, não vou dizer que isso seja uma realidade hoje no nosso meio e eu creio e todos os percentuais que nós vamos apresentar sejam até maiores mas segundo a parábola e vamos nos ater apenas na palavra é 1% do que é, que é o corpo de Cristo, está nessa condição porque isso que Jesus mostrou na sequência nós temos a dracma perdida a dracma era uma moeda uh, grega semelhante ou de mesmo valor da, da, do denar e, e diz na sequência aqui na, na dracma verso 8, Lucas 15 verso 8 qual a mulher que tendo dez dracmas perdeu uma, não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja que a palavra chave de cada perdido é arrependimento. Voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor. E muitas coisas que nós aprendemos no, no evento Brasil em Chambos foi justamente arrependimento, humildade, submissão, permanecer no corpo, evangelismo consciente dentro da palavra. Porque muitos hoje estão perdidos, agora preste atenção a mulher a mulher simboliza a igreja ela tinha 10 dracmas uma se perdeu de 1% do filho do, do, da ovelha perdida já passou para 10% a dracma estava dentro da casa não estava perdido em campos alheios lá fora como a ovelha, a dracma estava dentro da casa, mas um detalhe importante, a dracma, ela no literal é uma moeda, mas Jesus usa esse exemplo, essa parábola, para nos ministrar, nos ensinar coisas muito profundas, e eu creio, que hoje, no corpo de Cristo, na igreja, este, é talvez o centro de todo o foco que Jesus quis mostrar. A dracma perdida, a dracma estava perdida, mas ela não sabia que ela estava perdida. Consequentemente, ela não fazia o mínimo de esforço para voltar, porque quem não tem consciência de que está perdido, não faz nenhum esforço para voltar a se achar. E esse é um ponto, Há é algo que chama muito a atenção, a única coisa que essa dracma tinha consciência, é que ela estava dentro da casa, e a mulher igreja sabia que a dracma estava dentro da casa, dentro da igreja, mas ela estava perdida, aí nós nos perguntamos, como é que alguém dentro da igreja pode estar perdido? Ou se achando dentro do corpo de Cristo. Como alguém assim pode estar perdido? É algo muito profundo. Veja bem. Eu creio que muitos hoje. Daqueles que estão conosco. Daqueles de, dos irmãos e irmãs que ouvirem. Que estiverem acessando. Muitos nós conhecemos pessoas que estavam perdidas uma vez antes. Totalmente perdidas perdidas nas trevas, em alguma doutrina das trevas, em algum lugar que não tinha absolutamente nada de Cristo. Elas achavam que estavam servindo Deus, mas qual Deus? Com certeza não o nosso Deus com D maiúsculo, mas aquele Deus de D minúsculo. Essas pessoas, elas estavam lá conscientemente fazendo o bem, mas elas estavam perdidas mas elas não tinham consciência de estarem perdidas, consequentemente não faziam esforço para voltar a, a receber a luz, mas aprove a Deus, aprove ao Espírito, levantar circunstâncias, que só Deus sabe explicar, nenhum de nós explica isso, levantar circunstâncias para que essa pessoa um dia tivesse a oportunidade de conhecer a luz da, de Deus, de conhecer a luz da palavra, de conhecer o Evangelho verdadeiro, a Oliveira verdadeira, não a falsa. Essa pessoa que estava perdida nas trevas, quando vem para a comunhão, quando recebe a, a verdade, ela tem um impacto profundo, no seu íntimo e ela tem plena consciência de quanto que ela estava perdida antes e quanto que ela necessita de permanecer na comunhão do corpo. Mas agora veja o contraste, aquela pessoa que nasceu dentro da igreja, quantas vezes a gente ouve falar, não, eu sou crente desde meu nascimento, eu nasci na igreja, meus pais eram pastores meus... aquela, aquela explicação que a gente ouve essa pessoa nunca teve consciência de que de repente dentro do corpo ela estivesse totalmente morna e apostatada dentro do corpo ela não tem consciência disso ela está dentro da, da, da igreja mas veja bem uma coisa é uma vida cristã outra coisa é uma religião e quantos hoje no mundo vivem religião? E como é que o inimigo engana na sutileza, naquela vírgula fora do lugar? Quantas vezes você já ouviu, não, religião significa religar. E você pensa assim, bom, outra coisa que nós ouvimos muito, todas as religiões levam para Deus. Não tem engano, não tem mentira maior do que isso. Existe um movimento na ONU, movimentado pela Nova Ordem Mundial, que chama o movimento de Interfé. Já existe há muitos anos. A cada dois anos, eles têm uma convenção mundial, uma congregação mundial de todos os líderes de todas as religiões. Interfé, ecumenismo E coloca tudo aquilo ali dentro de um Faz uma salada daquele troço lá E acham que aquilo ali é Deus A sã doutrina Nada mais enganoso O que é o plano do inimigo para o final dos tempos? Criar uma religião mundial Uma igreja mundial Nós temos uma igreja de Cristo no mundo Sim mas o inimigo distorce e quer fazer uma religião mundial, lembrando que nenhuma religião leva para Deus, nenhuma, todas as religiões são divisivas e são de engano, porque Jesus deixou uma coisa bem clara sobre essa questão, sobre religião, a religião pura e sem mácula, para o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo Tiago 1, 27 isso é religião, o resto é doutrina doutrina de trevas então nós temos que entender claramente, essa dracma são 10% segundo a parábola eu creio que são muito mais hoje. Que são aqueles que vivem presos na religião. São aqueles que têm a consciência cautorizada achando que pelo fato de cumprirem rituais religiosos. Estão tudo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque estão fora da sã doutrina. São aqueles a dracma são aqueles devotos de algum santo Que dizem que conhecem Deus Dizem que creem em Deus Mas também creem no santo Mas não conhecem Jesus A única porta, o único acesso que nós temos Para chegar ao Pai Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém Vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. São aqueles também que acham que são salvos, porque são pessoas boas. E tem muitas pessoas boas hoje no mundo, não resta dúvida. Tem pessoas maravilhosas no mundo mas que nunca entregaram a sua vida ao Senhorio de Jesus. São pessoas que não têm o seu nome no livro da vida. São pessoas que para Deus não têm nome. Por que eu afirmo isso? Veja, logo na sequência, em Lucas 16, nós temos a parábola do mendigo Lázaro, e do rico. E uma coisa que Deus me ministrou: qual era o nome do rico? Algum dos irmãos que está ouvindo pode me afirmar, me dizer qual é o nome do rico? Eu não sei. Por quê? Porque o rico não tinha nome. Óbvio que para os homens ele tinha um nome, mas para Deus não. E por que, que o mendigo era o Lázaro? Porque Lázaro estava escrito no livro da vida e o rico não. Isso nos ministra profundamente algo. E são as dracmas perdidas. Porque a ovelha tinha consciência de estar perdida e desesperadamente queria voltar. Mas a dracma não tinha consciência de estar perdida. E você nunca vai fazer um esforço por algo que você não admite, não conhece ou não acha que precisa e a dracma simplesmente nem buscava voltar porque ela não se considerava perdida e é o que acontece hoje para muitos tente ministrar para uma pessoa que está perdida em alguma doutrina que não tem nada que ver com Deus é fácil com certeza ela vai dizer não, mas eu creio em Deus eu até uso a Bíblia, muitos até fazem um juramento sobre a Bíblia, fechada. Então, nós temos que entender algo muito claro. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo evangelismo. Veja bem, a dracma estava dentro da casa e quem procurou fazer limpeza para achar a dracma era a mulher, era a igreja, era o corpo. Mais uma vez, nós somos, todos nós somos confrontados para buscar esse, essa dracma perdida, para buscar e fazer esse evangelismo. O que, que tem sido as últimas ministrações que nós temos recebido? Qual é tem sido os nossos focos de oração que nós temos recebido? Evangelismo. Mas será que nós entendemos a profundidade daquilo que nós oramos e daquilo que nós temos sido ministrados? Eu creio que muitas vezes a gente passa por cima não se dá conta. E nós precisamos entrar de novo na, na palavra de Jesus, através de parábolas, para entendermos a profundidade daquilo que é a incumbência da igreja hoje. Isso é muito sério. Daqui a pouco, às 20 horas, nós vamos ter a sala de oração. Quantos estarão dispostos aqui a orar, a clamar e orar por esses perdidos? Temos que ter consciência disso. Não basta dizer eu sou cristão, eu sou crente, botar tecalco no carro. Ou falar versículos maravilhosos sem ter a vida Daquilo que o Senhor nos pede De 1% Passamos para 10% Segundo a parábola Agora nós temos uma situação Do filho perdido A Bíblia fala do filho pródigo Mas ele é um filho perdido e esse filho perdido, um homem, capítulo 15, Lucas 15, 11. Certo homem tinha dois filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou Todos os seus bens, vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país um grande, uma grande fome e ele começou a passar necessidade então, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos de a guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me ei irei ter com meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e, com, e diante de ti Veja bem, veja bem a proporção geométrica que a coisa está crescendo, de 1% para 10% para 50%, dois filhos, um se perdeu, nós temos aqui 50% perdidos, filhos de Deus, e o que, que mais nós ouvimos hoje? Quando a gente conversa com as pessoas que nós aparentemente julgamos que sejam cristãos. Ah, eu sou desviado, ah, não, eu, eu, eu não sinto mais a comunhão na igreja, então eu fico em casa. Olha os filhos pródigos, os filhos perdidos. Agora preste atenção. Esse filho estava na casa do pai. Por uma decisão própria, diferente da ovelha, que foi um acidente de se perder. Aqui o filho tomou uma decisão própria, decidiu ir para o mundo. Decidiu buscar aproveitar a vida. Ah, sou jovem, tenho tempo para ainda ficar nesse negócio de igreja. Quero aproveitar a vida ainda. Pois é. Tem muitos que querem aproveitar a vida E nesse aproveitar a vida Perdem a vida Esse filho Ele Descobriu um dia Que ele estava perdido Mas ele sabia Como voltar Mas um detalhe A ovelha O pastor foi atrás A dracma a mulher varreu a casa para buscar Mas o filho, ninguém foi atrás dele Ninguém correu atrás para buscar Para falar, nada Mas o pai esperava o filho O filho teve que tomar uma decisão Levantar-me e irei ter com meu pai Teve que tomar uma decisão mas existe uma, uma coisa muito importante que nós temos que ver. Às vezes, só a decisão não muda nada. Quantas vezes você já tomou uma decisão na vida e nada aconteceu? O que que faltou? O que que faz uma decisão virar algo concreto? É uma atitude a decisão em si não muda nada. Aquelas pessoas que um dia fumavam. Lembra? Não sei quantos de vocês que houve aqui, talvez um dia fumaram e decidiram tomar a decisão. Vou parar. No dia tal, no fim de semana tal, quando for meu aniversário, quando for Páscoa, quando for Natal, no ano novo, eu paro de fumar. E se passaram 5, 10 anos e continuaram fumando. A decisão estava tomada. O que que faltou? A atitude. Então esse filho ele teve que tomar uma atitude em cima da decisão. E voltar para o pai. E o que que representa isso hoje na, na nossa na vida de comunhão? Veja bem. Esse filho aqui se refere a um judeu. A pior coisa que um judeu podia passar E isso era inconcebível Era ter proximidade Ter trabalho com porco Porque o porco era um bicho imundo Condenado por Deus Lá em Levíticos Então para o filho isso era algo inconcebível Mas esse filho aqui Filho perdido Ele não apenas foi cuidar de porcos Ele teve ele pediu para comer comida de porcos, consegue imaginar a, a profundidade, o buraco que esse crente se meteu? Por decisão própria, não por acidente, por inconsequência de não levar as coisas de Deus a sério, de não levar a comunhão do corpo de Cristo a sério, então ele acha que lá no mundo, lá, como muitos dizem, ah pastor, depois que eu batizei, minha vida ficou muito pior. Lá antes no mundo era melhor. Claro, no mundo estava com o diabo e aí, o diabo não vai atirar pedra nele mesmo. Mas agora que você virou um filho de Deus, mudou de cidadania, é claro que as, as pedras virão, isso é natural. Mas esse filho, ele precisou receber a graça do Espírito Santo Que convence do pecado, da justiça e do juízo Para ver a realidade da vida que ele estava Quantos estão hoje no corpo de Cristo, estavam no corpo de Cristo E por alguma razão decidiram abandonar, aproveitar a vida Apostatar mas apostatar lá no mundo cair fora da igreja não, não congregar mais se tornaram aquela ovelha solitária lá fora você acha que o leão não vai estar em volta tentando tragar? e quantos estão nessa situação hoje? e como Jesus afirma uma vez a casa limpa e adornada o espírito abandona sai, volta pela, pelos ares, pela terra, não encontrando lugar, volta para sua velha casa, encontrando ela adornada e vazia, vazia, retorna e leva outros sete piores do que ele. E esse filho pródigo vai comer comida de porcos. A comida do mundo. Quando ele deveria estar comendo a comida da palavra de Deus, da sã doutrina no corpo de Cristo na igreja. Mas é mais fácil aproveitar as coisas por aí fora do que vir na comunhão do corpo de Cristo junto com os irmãos, se edificar. Então quando Deus nos manda um seminário, um Brasil em chamas, um avivamento como já foi falado aqui, na verdade eu não creio que seja um avivamento, mas um reavivamento, reacender novamente aquela chama que um dia estava dentro de muitos, voltar aquela brasa para o braseiro, e é isso que nós necessitamos, e esses filhos aqui, são aqueles que muitas vezes estão perdidos hoje em doutrinas, em seitas, que não tem nada que ver com a verdade da sã, da sã doutrina. Pode ser, quantos, eu sempre digo, se todos aqueles que já foram batizados nesse ministério, se todos um, de uma vez viessem para uma comunhão, teríamos que fazer três cultos por dia, mas eles foram batizados, óbvio que alguns estão em algumas outras congregações, sim, é verdade, mas quantos estão simplesmente aceitaram, talvez de boca, não sei se do coração, não sei, só Deus pode julgar, batizaram, e onde estão? E por que estão lá fora? Isso nos faz pensar, e aí você pode pensar assim, tá, mas precisamos ir lá buscar, não, não é o que Jesus ensina aqui, essa pessoa tem que ser convencida pelo Espírito Do seu pecado, da justiça e do juízo E ela tem que decidir voltar É o que a parábola mostra O pai não foi atrás do filho perdido O irmão muito menos O filho teve que voltar E quando voltou foi recebido de braços apertos Recebeu o anel O retorno da sua autoridade como filho Recebeu sandálias para ser, para ser guardado das malignidades do mundo, a sandália da paz, então queridos, eu creio resumidamente, essas três parábolas, Jesus nos ensina muita coisa, para o momento que nós estamos vivendo hoje, para a nossa realidade hoje, e nós precisamos linkar, essas parábolas, esse ensino, com aquilo que nós temos recebido e tem sido ministrado. É muito importante isso, porque senão, vai ser apenas mais um evento que passou, vai ser mais uma sala de oração que passou, vai ser mais um culto que passou e nada vai mudar. Mas aqueles que se acham ou conhecem alguém, que está em uma dessas condições, precisa se antenar, precisa se ligar, precisa ser tocado pelo Espírito, para tomar uma decisão, e em cima da decisão, tomar uma atitude. Eu creio, que resumidamente, resumidamente, essas parábolas nos têm sido muito claras, muito claras. Porque quando nós abrimos o nosso entendimento, como Jesus prometeu de abrir o entendimento para compreender as escrituras, não precisamos de horas e horas de ministração, precisamos apenas da verdade, da luz que desfaz toda a treva. E nessa ministração, o propósito é de desfazer todas as trevas que possam permanecer em relação a esse assunto. Prestando sempre atenção, a progressão de 1% para 10% para 50%, segundo a parábola. Isso é muito sério, nós temos que aprender a discernir essas coisas espero que todos possam abrir o coração e receber essa verdade e tomar uma atitude de estar realmente participando de congregar, de vir, de trazer gente de volta para o aprisco porque o diabo está aí fora tentando destruir o que ele pode porque ele veio para matar, roubar e destruir mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância nós temos na comunhão, na luz, na verdade. Amém? Que Deus abençoe ricamente a todos. E possamos cada vez mais ter uma comunhão íntima com Cristo e com o corpo de Cristo. Até a próxima.